Ei meu povo, aqui quem está falando é Sheila Ferreira Animania e trago uma grande oportunidade para você A Animania está louca, ela está com a promoção nos kits de moldes PET, gente Ela transformou em kits, pacotes para vocês, com preços acessíveis, muito barato os moldes nos kits saem a R$ 2,00. Lembrando, nos kits completo. Olha só, gente: tem o kit 1, um, kit o kit 2, o kit 3. Tem mais de 50 kits para você. Cada kit vem o tamanho. Os moldes que vem no kit, os modelos, ok? E a forma de impressão: se é impressão fácil, se é impressão poster e só modelos maravilhosos para você fazer aquela coleção. Maravilhosa agora, gente Vender muito Olha só, gente Um kit mais lindo do que o outro Olha só esse kit aqui, gente Olha só Com trajes de noivo Olha que maravilha Onde você vai comprar molde a dois reais, gente? No kit, gente Olha só os moldes de roupa cirúrgica Que maravilha Só Moldes maravilhosos em tamanho real para você fazer e já sair vendendo, gente. São moldes maravilhosos, modelitos maravilhosos que vestem bem o seu bebê de quatro patas e você já faz a sua coleção para o inverno, tem roupas para o verão, tem modelitos fashion, tem Todo e todo modelito para você. Olha só passando na tua tela todos os kits, gente. Você escolhe o melhor, o que mais se adequa ao teu bolso e à tua região, né? Então, gente, vamos embora, vamos fazer muitas roupas pet, tá bom? Eu espero vocês com muitas e muitas peças maravilhosas olha só gente o kit 30 olha só são 127 moldes a 254 reais olha esse kit 32 61 molde gente tá muito maravilhoso o kit 33 68 molde você vai pagar 2 reais por molde olha esse 50 molde por 100 reais aonde você vai encontrar esse valor gente é fazer e vender tem todos os tamanhos tem kit para todos os gostos então não perca tempo pessoal vamos investir no mundo pet esse ramo está crescendo e não para de crescer olha a oportunidade batendo na tua porta não fique parado olha só esse kit 46 de 92 reais olha que maravilha são cinco modelagens olha esse kit aqui ó com quatro modelagem cada kit vem o um tanto de modelagem ó, sete modelagem gente é uma maravilha gente vocês não vão encontrar mais em conta olha esse kit com camas bolsa a ah, muito muito show de bola olha esse outro kit que maravilhoso então tenho certeza que você vai achar um kit Especialmente pra você Lembrando que essa promoção É só até o dia 20 Do 7 de 2020 N Depois não adianta chorar Então corre gente aproveita Nossos moldes são enviados por e-mail Ou no whatsapp Vou deixar o meu número aqui pra você entrar em contato comigo, tá bom? Aí você entra em contato comigo, me diz o kit que você mais gostou Eu te mando o link, você faz o pagamento e eu já envio o link dos, do kit Onde você vai baixar todos os moldes para o teu computador Olha só que fácil, é praticidade, é rapidez Tá bom gente? Vamos então aproveitar e não percam essa oportunidade Tá bom? Espero vocês. Lembrando, só até o dia 20 do sete, não perca essa oportunidade. Vou deixar o meu número de telefone aqui, o meu contato, entre em contato comigo. Tenho certeza que você vai encontrar um kit que se adequada a você, a tua região, aos teus clientes de quatro patas. Ok? Aguardo vocês. Beijos!